Tu sabias que a autoestima é de tua responsabilidade igual uma identidade. Independente do que o outro pense ou fale sobre você, é tua obrigação mantê-la em alta. É de tua inteira responsabilidade manter a tua autoestima sempre em alta. Protegê-la, mantê-la em alta se olhar no espelho todos os dias, independentemente do que qualquer outra pessoa diga, saber do teu valor, manter a sua idoneidade. Diante de qualquer ofensa ou sob ataque, mantenha-se de pé. Mantenha-se livre dessas pessoas maldosas e que não têm paz. É seu dever manter-se íntegro. É sua obrigação olhar no espelho todos os dias, e se querer bem, e se manter bem, se merecer, o mal é você diante de uma ruindade, não se valorizar, não ter a verdadeira consciência do valor que você tem, do tanto que você tem paz e que você é bom. Não se deixa bater pela ruindade das pessoas, deixe contaminar pela ruindade, que vem das pessoas que não sabem dar amor a ninguém. Vamos nos valorizar um pouco mais